da mão. Hein? Era para arma da mão. A fazenda Barra Grande? E o senhor já bebeu piga de lá? Ixi, já bebi muito. Quem é que toma conta lá? Vamos ver, se o senhor sabe. Hã? É? Quem toma conta lá? Bom, tomar o... conta lá era o Luizinho Malaquias, né? Malaquias. Qual que é o nome do senhor? Fidercino Garcia. Irmãos do senhor, quem são? É? Irmãos do senhor. Irmão meu tem só um homem morreu. Como que chamava? Chamava Antônio Garcia. E as irmãs? A irmã chama Ana Aparecida Garcia e, e Angelina Mantovani Garcia. Mantovani Garcia. O pai do senhor? Rodorico Garcia. E a mãe? E Dúzela Mantovani. Italiana. Italiana. O pai era espanhol. Espanhol, Garcia espanhol, né? É. Agora, me fala aqui, o senhor conheceu o avô? É? Irmãos do pai do senhor. Irmão? É, do pai do senhor. Ah, conheci, viu? Quem são? É. Chamar Alexandre Garcia. E mais quem? Oi? E mais quem? É? Alexandre Garcia mais quem? Essa. E, e Tia? Tia? Tia tinha uma filha dele, que era parecida Garcia, né? E... Mas Angelina Garcia... Eles moravam aonde? Morava, morava, há esse tempo que eles morreram, morava em São Paulo. Ele morreu, está enterrado aqui, o irmão dela trouxe para cá. O avô do senhor era daqui? Não, ele, ele era, foi criado daqui. Veio gente... de lá da Itália, foi o pai dele, a da Espanha, o pai dele e a mãe dele. Como que chamava? A minha mãe. Como que chamava? A sua mãe você já falou, né? Já. E... Meu pai chamava Dorico Garcia. Eles vieram da Espanha? É, veio, veio, veio, foi nascido aqui, né? Nascido aqui. O pai deles é que veio de lá. Como que chamava o pai deles? Chamava Alexandre Garcia, pai dele. O seu avô? É, meu avô. Pai da... da... Da minha mulher chamava Marcelo Mantovani. O senhor é casado, casado. na família Motovani. Da onde que é essa família? Minha família é tudo aqui. Dessa região mesmo? É. Eu fiquei contente de conhecer o senhor. estou registrando história aqui, passei em patrocínio, uhum. cheguei aqui, eu vi o senhor com essa camisa laranja aqui, não é? Não. E o senhor trabalha com o quê? Na roça ou não? Não, não trabalho não. mais não. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho, sete, tenho 80 anos. Ô, tu pensa que o senhor é idade comigo? 70? Tenho <risos> tá é 80 bom. anos, eu fiz a semana passada. E trabalhou aonde? Ih, trabalhei nessa região aqui tudo. Fazendo o quê? Fazendo cerca, capinando café. Fazendo de tudo. Arando terra? Fazendo dreno d'água, fazendo é, reforma de casa, de fazenda, tudo. Trabalhei fazendo tudo, tudo quanto é serviço. Casou aqui? Casei aqui. Quantos filhos? Três. O nome deles? É, Luiz Donizete Garcia. E... Roseli Garcia, mulher, e a... a outra chama... É... Roseli... Sueli Mantovani, Sueli Garcia. A, a esposa do senhor, o nome dela o senhor não falou? Minha, minha esposa chama... Chama Terezinha dos Santos Garcia. Garcia. Garcia do senhor. É. O senhor falou que conheceu a fazenda lá da, da Barra Grande, a fazenda... Aqui a Fazenda da Alegria, aqui que é famosa, né? É. é. De quem que é a Fazenda da Alegria? Ah, era. não sei mais. Na época era de quem? Não, na época eu não lembro de quem que era. A Fazenda Barra Grande lá era do sua, o seu? É. Mas a lembrança é antiga, né? Antiga. O senhor já deve ter um punhado de filho, de neto, então? Eu? É. Tenho. Tem bisneto também. Como é que chama os bisnetos do senhor? Bisneto? É. Bisneto meu chama.. É.. Tem. Isso aqui é Tirapuã. E Tirapuã quer dizer o que, Tirapuã? Tirapuã. Pedra. Tomou o nome de quando era fazenda, né? Aqui era fazenda? Era fazenda. Era uma fazenda, e virou uma cidade. O senhor conheceu isso aqui? Tudo da terra? Ah, conheceu isso. aqui tudo era terra. Chão. chão. Não tinha nada de asfalto. Chão, nada, nada. não não. Eu vim pra cá, eu com 5 anos, 6 anos. O senhor veio de onde? Da roça? Eu vim lá da, da, da fazenda, fazenda Japão ali. Fazenda. Lá, de, lá de Ribeirão Corrente ali. Fazenda Japão. Fazenda São Bom Jesus. São Bom Jesus. Ó, é. eu tô aqui conversando e, e guardando a história. E que história bonita que o senhor tem, de família, né? Ah, eu faz muitos anos que eu moro por aqui. Gosto dessa cidade? Gosto. da é terra eu roxa Tive muita oportunidade para ir para Franca, mas não, não quis ir, não. Quis ficar mesmo. Ficar. Conhece todo mundo aqui? Ixi. É raro que eu não conheço, né? É. Aqui vieram muitos.. É... Espanho, é, baiano pra cá na época, panha de café, né, ou não? Ah, Trabalho é, tem muito Enquanto tem panha de café, sempre vem turma de, de, de. Tem fazendas grandes de café aqui? Cara, tem. Produz muito. Tem, tem muito. tem muito café aqui. Muito café. Eu fiquei contente de conhecer o senhor. Qual que é o nome do senhor mesmo, é? Oh, o, o nome do, do bom, senhor. senhor? Qual que é o nome? Eu esqueci. Fidersino Garcia. Fider... Fidercino Garcia. Fidercino Garcia. É. O vida, Fide... o que que é a vida pro senhor? A vida minha... Não, a vida sim, o que que é a vida? Então, a vida minha é essa, alegria que eu tenho é que eu tô santo, tô vivo até hoje. A família toda criada? Tá criada, tá tudo criado. Realizado. Realizado. Isso é bom demais, é? Tá. E o senhor tá com 81. 80 anos. 80 anos. E o senhor esperava chegar nessa idade? Ué, a gente espera, né? Porque a espera é a última que a gente espera, né? É, então o senhor vai por 100 anos. É. Não pode esquentar a cabeça, né? Não. O senhor, o senhor sabe como é que chega lá, né? Chega, chega, o senhor faz 81, 82, 80, chega nos é, 90 e vai embora. Mas ditado aí é, vai depender do lado de cima, né? Lá de Até cima. Que nós é. vai. Chegou o um dia. Ele manda a gente embora. Chegou Só o dia, pagou. É, Eu quero filmar o senhor é, caminhando, porque eu não caminho, é. eu não ando. Já tem 35 anos. Eu quero ver o senhor passar né, assim, subir caminhar. Eu falei, eu acho bonito caminhar. Valoriza isso. O senhor toma banho sozinho ainda? Estamos, graças a Deus. Não está usando fralda ainda, não? Não. Eu perguntei para a pessoa se estava bem, <risos> o pai dele. Eu falei está assim, bem, ele está tomando banho sozinho. Quem? Um amigo meu. Eu peguei e falei assim, ah. enquanto estiver tomando banho sozinho, está bom. Aí eu perguntei para o outro e assim, ó, eu tô bom, porque eu ainda não tô usando fralda. Mas é assim mesmo, é, né, a minha... pô, passou a doença pegar assim. É, tem que... pai do, o pai do prefeito aqui, ó, vive assim. E... Sem cabeça. Quantos anos? Tá com 90 anos, vai fazer 90 anos agora. Tá sem Destino, cabeça. Mas é a vida. Tá é bom. É, viveu muito. Eu é. quero ver o senhor caminhando, quero oh, ver o senhor caminhando, porque eles vão pensar senhor. que o senhor. Né? Eu tô vendo que o senhor tem um canivete aí bom ou não? Tem. Que canivete é, que é esse aí? Largo dele. É, é. Ah, é canivete eu, de usar. Deixa eu ver. Ah, esse é, esse é um canivete bom, viu? É, isso é pau. de modo de da Roça. Da Roça. O meu canivete é chique. O meu canivete é do Zica. Ah, é? E do Paulinho. Aí, olha para o senhor ver, abre aí o senhor ver o que, que é um canivete bom. Aí. É, isso é bom. Me dá a capa dele aqui, quando o senhor vai abrir ele. Só... É bom. Aí, abre ele o senhor ver que, que, que, que coisa chique é. Tem cabo de chifre. Bom, mas bom, né? O Paulinho faz os bonitos também, viu? É? Mas esse aí que é meu, o Paulinho, lá de cristais paulistas. É. Os canivetes bons. seu. É. Aí, ó, valeu. Eu sou, eu sou, o senhor não quer andar e eu vou andar, então. Tá cedo, hein? Tá cedo. Eu quero ver o senhor caminhando na beira da calçada lá, que eu quero filmar o senhor Graças caminhando. Graças a Deus, é igual o senhor mesmo. É. Igual o senhor mesmo. O está melhor. O senhor está tá nadando, só que está está no... Vivendo, o senhor está lembrando tudo quanto é coisa, é a melhor coisa do mundo. Eu estou registrando história. É a história. melhor coisa do mundo. igual a pessoa perdeu o sentido, aí, complica. aí acaba tudo. Complica. É, claro, o pai do prefeito, né? O pai do é. prefeito coitado. Eu quero ver o senhor caminhando. O senhor não. Aqui, ó. O senhor sair aqui assim caminhando. O senhor vai pra lá, não vai? Não. Oh. Então deixa eu filmar o senhor caminhando. O senhor capricha nos passa aí. Eita filha. É, tá de chinelo, havaiana. Ah, já, já, já não usa mais a botina, não? De couro? Você não usa mais a botina de couro, não? Isso é bom, viu, seu filho de Eu já estou indo então. Eu tô achando que o senhor está esperando a hora do almoço chegar, né? É! Ou já almoçou? Não, ainda não. Já então, mostra mais é tarde. 1h30, meio-dia. É isso aí. Valeu! Deus abençoe. Amém, Deus abençoe o senhor também. Foi um prazer conversar com o senhor. Igualmente. Gostei da história.